Denis Meira, 65111, para fazer acontecer. Eu sou Carlos Domingoim, presidente da Associação de Moradores. Estou apoiando o Denis Meira porque ele é uma pessoa sincera, honesta, trabalhador, veio de lá de baixo, está fazendo um bom trabalho em tá Itabuna, região. Na Câmara de Vereador está sendo um dos maiores presidentes. Então, por isso que eu apoio o Denis Meira. Ele vai ser um deputado bom para toda a cidade de Itabuna e região. Aldeia Beira, bea assim 511, para fazer acontecer. Bea 511, Aldeia Beira, 511, assim para fazer acontecer.